Rogerinho, ele foi espancado, né, brutalmente espancado no último episódio foi hospitalizado e acordou e saiu a correndo atrás dos outros três e a gente parou aí, a gente vai retomar obviamente daí, mas como? Não sei Caralho, vocês são muito doidos, mané <risos> É, enfim, agora a gente, a gente criou um problema pra gente mesmo, né É, sim, é, é. mas ah, um bom problema, né o, esse, é. Essa próxima temporada vem pra TV também então, a gente não sabe ainda. A última temporada foi no Canal Brasil. Essa próxima, acredito que não será. Aí não sei se vai ser na internet, independente mesmo, ou se vai ser de alguma outra forma. Como que tu preferiu trabalhar, cara? cara não tô falando em, de grana nem nada. Mas você falando... diz internet versus TV? É. é. Cara, todos têm, têm prós e contas. Mas foi muito parecido, cara, no final é das mesmo? contas. Porque eram as era a gente mesmo. É... O, o fato é que era no Rio, né? Mas, tipo, tudo bem. Aí, aí Lá eu ficava, tipo, um mês lá, direto. Aí a gente ficava lá gravando. Só que era a gente se reunia, só que em vez de ser na casa de um de nós, era num, num sei lá, num co-work, um negócio assim, fazia o roteiro. Aí rodava lá. A equipe era muito maior, obviamente, né? Isso não muda um pouco o clima na gravação? Cara, poderia mudar. Se alguém ali, se a gente fosse se... Que é muito meio macaco velho, né? ninguém fica um intimidado não Então poderia alguém ficar intimidado Talvez se a gente fosse mais novo, mas não Então foi tranquilo, e até mais gente pra rir Das merda que a gente fala, e era maneiro ver uns caras Assim, da técnica, que não conheciam O programa, rindo pra caralho Depois eu falar com a da gente, no com a rio, gente, caralho Pô, mas esses caras são muito doidos. Da Ele... marca no Rio, é, os personagens tudo, tudo do Rio, é. vagabundo. E, cara, tu não tá ligado como a gente se identifica, cara. Tu não tá ligado. Pra mim, os, os, o que vocês falavam, o que vocês falam no programa lá é uns bagulho que. Nossa, bate pra caralho. Nossa, como eu, eu cansei de ouvir aquelas Kombi com aquela porra falando um Grotão, Coca-Cola, não sei o <risos> que, o caralho, os caras, mano, que doideira. É, e aí, quando o choque de cultura foi pro ar. O transporte alternativo nem era mais tão forte, né? Quanto foi né, nos anos, sei lá, 90 não sei. Ainda tem muito, né? Mas antes era muito mais. Era muito né? mais, era muito, muito mais. mais. É. Nossa. Cara, e, porra, o outro bagulho que vocês têm um dedinho também, que eu tava falando pra você antes aqui, é eu curto pra caralho, é o irmão do Jorel, cara. Como é que. Isso daí foi uma. Vocês que inventaram também? Cara, esse é o projeto do Juliano que entrou no pitching da Cartoon. Há muitos anos e estreou em 2014 E aí O que a gente fazia era escrevia Não só a gente da Quase né? Mas mais uma galera também Que é, é, é gigante na né, equipe e, e eu fazia A redação final é, de, A partir da segunda temporada se eu não me engano E a gente faz algumas vozes Dependendo, algum, a maioria de nós Faz vozes né no, no programa. É basicamente isso. É? Ah, eu faço as musiquinhas também. Eu canto a música de abertura. É? Eu faço as ah, musiquinhas não, do é. programa. maneiro. É. Pô, Mas o Irmão música... de Orel também é um puta sucesso, né? Poxa, cara? é grande, cara. É grande. É... Eu faço o personagem que chama...